É uma pessoa muito especial que vai estar aqui, eu falo que ele praticamente foi o meu professor, foi aquele que já chegou, que é o querido Wallace, deixa eu já chamar ele aqui. Hoje é a primeira live que eu estou nervosa, hein? Olha, tô com a mão aqui suando, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Meu Deus do céu, Alice, que emoção. Gente, eu tô tremendo, eu tô falando sério. Que honra, que honra estar com você, que honra. A gente vai cocriando e a gente não tem a dimensão da nossa capacidade. E quando eu trabalhava no hospital, Alice, eu via seus vídeos, era a minha inspiração, ficava estudando naqueles vídeos seu no seu canal do YouTube, que eu vou passar para o pessoal aqui te assistir. E, uau! E hoje aqui numa live com você, estou emocionada. Gratidão, gratidão, gratidão. É um imenso prazer estar aqui com você. Fico feliz de ter contribuído aí com o seu jornal, é sempre uma alegria. Estar compartilhar, né? E, e feliz aí também que você então, está aí levando... É, Conhecimentos de qualidade, compartilhando coisas boas com as pessoas, então parabéns pelo seu trabalho também. Tá? Gratidão, gratidão, gratidão. É, Olha, se o, eu acho que seu áudio está um pouco baixo. Tá baixo. Veja. Deixa eu levantar aqui um pouco. E aí, nesse melhorou melhorou melhorou pessoal boa noite Vão convidando todo mundo para essa Live eu vou até colocar aqui o, o tema a cura aqui habita em você aí que eu, eu tô eu tô emocionada não vou conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo vamos ver se eu consigo aqui fixar fixou fixou então, como eu estava aqui falando para as pessoas que, que me seguem... Que o querido Alassie... É, fa, fale você, vai se apresente. Eu não sei se o pessoal do Está vindo do seu canal, está vindo do meu... Não, enfim... Mas para quem é do Quântica, que ainda não conhece o seu trabalho... Peço para... Olha aqui em cima, comecem a seguir ele. Ele tem um trabalho lindo, lindo, lindo, lindo... Que me ajudou muito, muito, muito... Um canal no YouTube... E no final da live ele vai contar também do novo projeto dele. e Mas fale um pouco aí de você, quero que todo mundo te conheça. Pois é, Vanessa, a minha, a minha história, é... ela começa na cidade do sertão de Pernambuco, chamada Serra Talhada, é... fica a 400 quilômetros de Recife, e eu moro em Recife desde 1975, então sou um pouco recifense também, né? É... E eu tive problemas de saúde desde cedo, né, problemas respiratórios, enfim, aos 10 anos eu fiz a cirurgia e, e achando que aquilo ia resolver meus problemas, né, e eu passei a ter outros problemas que eu não tinha, então eu passei ali no, no, nos primeiros 20 anos de vida, mais ou menos, é, tendo uma pessoa que praticamente vivia dependendo de medicamentos, né, por crises cíclicas, né, é, Sério de problemas de saúde Tomei muitos antibióticos, corticoides né, Antialérgicos, enfim é, E aí foi por... Minha vida começou a mudar quando eu descobri a homeopatia né? Aqui, aqui em Recife tem a farmácia mais antiga da América Latina De homeopatia, não sabia o que era Mas chegou um folheto na minha mão E aquilo ali foi onde a minha vida começou a mudar Eu fiz uma consulta, fui lá Curiosamente querendo saber o que era O que se tratava né? E... Comecei a ter resultados né, impressionantes, assim. E fiquei muito curioso, porque um medicamento que era barato, que não tinha efeitos colaterais, né? Eu fiquei querendo saber o que é isso, afinal de contas. Aí descobri que era uma especialidade médica, no meu plano de saúde tinha um médico que trabalhava com homeopatia, e ali foi o a segunda consulta que influenciou muito a minha vida, né? Esse médico hoje é uma pessoa que eu considero muito, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Homeopatia, em 2011, é, em 2011 eu fui, ele me convidou para dar palestra né para médicos E aí e ele falou um pouco da minha história exatamente Ou seja, o que eu sou hoje eu devo a, a esse início da homeopatia Que me conectou com a física quântica Porque eu sou engenheiro eletrônico De formação é, eu sou engenheiro eletrônico de formação Mas eu desisti da carreira para ensinar física Que era a minha paixão e eu sempre tive uma, uma uma atração assim meio inexplicável por essa área da, da física chamada física moderna que é a física quântica relativística astrofísica né? e aí quando eu fui procurar entender a homeopatia foi que me aproximou desse campo porque a homeopatia para você entender como funciona é exatamente baseado na física moderna física quântica e relativística né e aí uhum. isso isso me abriu né? me, me abriu essa essa esse portal, que eu disse, foi nem uma porta, foi um portal. Então, eu fui, eu fui estudando, né? na época eu tentei até fazer formação em homeopatia, mas não era possível, só para médicos, né? então fui estudar sozinho. É... E aí fui me abrindo para as medicinas naturais, né? fui buscando esse conhecimento da medicina ayurvédica, eu estive na Índia duas vezes. Um que legal. De, é Um pouco de tudo eu conheci nessa área, a medicina antroposófica, medicina tradicional chinesa, a medicina filetana. Então, eu fui buscar os sistemas, eu percebi que existia no mundo sistemas médicos que não tratavam só da doença, tratavam do ser humano, né? É, então, aquilo me encantou muito, o reiki, né? Então, fiz várias, vi várias formações, é, enfim. E aí foi quando, em 2005, eu fiz uma apresentação é, para um grupo de pessoas que faziam parte de, um, de uma associação de desenvolvimento espiritual, é, onde me foi pedido para trazer um nivelamento do conhecimento que eu tinha para essas pessoas que trabalhavam com terapias naturais, pessoas com dons de mediunidade, essas coisas todas, e eu tinha o um conhecimento científico, né? E quando eu apresentei aquele trabalho, houve um interesse muito grande das pessoas, né? Eles ficaram assim muito entusiasmados que eu estava trazendo a fundamentação para o que eles faziam, né? É, e aí foi quando quando veio o sentimento de que estava na hora de eu compartilhar esse conhecimento. Porque naquela época, Vanessa, em 2005 foi quando eu fiz o meu primeiro seminário, o meu primeiro workshop, né? Era o Paradigma Quântico, o um Portal para a Nova Consciência. Naquela época não tinha, quase não se falava em física quântica, entendeu? As, não. Pessoas, não, as pessoas não entendiam bem, achavam que eu estava ficando doido, era coisa assim. Mas... <risos> é, e eu, assim, apaixonado por aquilo, minha vida foi se transformando, mudando, eu digo, eu tenho que compartilhar. E aí eu fiz o meu primeiro workshop, foi lotado, assim, foi me surpreendeu, porque eu vi que tinha muita gente, tinha um grupo significativo de pessoas interessadas, curiosas, né, querendo saber o que é isso, né? Era um workshop que eu chamei o Paradigma Quântico, um portal para uma nova consciência, né? E aí, ali, eu não parei mais, né? eu não parei mais, porque aquilo foi dando um novo sentido para minha vida, é, então eu passei a fazer workshop todos os meses, aí comecei a viajar, comecei a ser convidado para dar palestras, de aula tem algumas pós-graduações em universidades, né? E aí em 2009 eu, eu organizei o primeiro simpósio internacional de saúde quântica, que essa palavra saúde quântica foi o que trouxe para o Brasil, né? Eu só não sabia o que era, eu digo, não é a saúde que olha para o um ser humano integral, a partir da física quântica, né? E aí foi quando eu resolvi trazer essa fundamentação científica, porque eu vi que existia muito preconceito das pessoas em relação às práticas naturais de saúde, aquilo que eu tinha me transformado, me curado, né? E as pessoas não entendiam. Até a homeopatia ainda hoje tem muito preconceito, né? Porque a ciência é toda materialista, né? E aquilo que as pessoas Sim. não entendem, elas tendem a desqualificar, né? Isso e mesmo foi, quando, foi aí quando eu resolvi organizar esse evento com grandes pesquisadores do Brasil e do mundo, para trazer uma base científica. Ali eu já fiz com uma feira também, eu digo, não, eu preciso mostrar os serviços, as tecnologias, né? Então, eu realizei cinco eventos internacionais dessa então isso me permitiu um intercâmbio muito grande com grandes pesquisadores do mundo né? do Brasil, é, também ao, ao acesso a muitas tecnologias, serviços, né? Me relacionei, levei de Recife para São Paulo, depois fui para Brasília, né? Então isso me permitiu uma troca muito grande, o que me levou também a produzir, eu tenho nove livros escritos, cinco deles foram produzidos junto com esses pesquisadores, né, em parceria com eles, um artigo meu e artigo deles também, do Simpósio, que é um livro Ponto de Mutação na Saúde, é uma coleção, né, e isso me levou para o mundo, terminou, que eu comecei a perceber que esse conhecimento, é, ele, é, em todas as partes do mundo, as pessoas estão buscando essencialmente as mesmas coisas, Todo mundo, tá, todo mundo está querendo ser saudável, tá querendo ser feliz, tá querendo ter uma vida próspera, digna. A língua muda, a cultura muda, mas essencialmente... A intenção humanos... não, né? É, a intenção não. Nós seres humanos somos movidos por, por amor, por afeto, né? é, por coisas boas, a, a busca de propósito. Né? E quando a gente se distancia de tudo isso, a gente começa a adoecer. Né? Então, é, o que eu percebi é que a gente caiu num, numa desconexão muito grande... É, com a medicalização do sofrimento, da química do sofrimento, do descrédito das medicinas naturais, do distanciamento do nosso poder pessoal, nossa capacidade de se autocurar, conexão com a natureza, né? E aí, a grande, o meu trabalho tem sido essa volta a essa conexão, né? Eu também estudo várias tradições espirituais, e eu procuro aliar ciência, espiritualidade, autocura, empoderamento pessoal, transformação, e assim, e levar as pessoas uma mensagem de que nós precisamos nos comprometer com nós mesmos e sermos pessoas melhores e assim contribuir para que o mundo seja melhor. Então, a vida, ou seja, trazer um sentido para a vida, né? Já que nós vivemos em, em comunidade, dentro de uma lógica de cooperação, né? Então, meu trabalho tem sido é, levar esse tipo de conhecimento para que as pessoas possam se empoderar, né? cuidar melhor de si também, e cuidando melhor de si, a gente cuida melhor dos outros, da natureza, do planeta como um todo. Então é mais ou menos um, um resumo assim, dessa dessa minha dessa minha trajetória. Foi, foi verdade, teve, tanto que aí é, eu, eu agora você falando, eu lembrei como eu cheguei até você, que eu trabalhava no Hospital das Clínicas, a minha primeira profissão é da enfermagem. Então eu trabalhava no Hospital das Clínicas, em São Paulo, na psiquiatria. E um médico começou a falar de você e a gente começou né, nesses papos profundos quântico. e eu falei gente, mas deixa eu pesquisar mais, tá tudo tão né, assim, tudo, tudo solto, e comecei a procurar, e eu caí no seu, no, no seu YouTube, no seu canal, nos seus vídeos, então eu ficava ali devorando, devorando, devorando, e realmente foi essa, essa conexão que eu fui, né, através de procurar, que aí teve essa cima e fiquei até até hoje Fanzaça. que legal uau então, assim sim mas vamos lá para as pessoas começarem a entender que a cura habita né porque eu vejo que hoje é muito fácil né ocupar o externo ocupar a família que eu nasci aonde eu moro o estado o governo tudo uhum. e aí eu não tomo né esse, essa esse essa autorresponsabilidade para entender que a minha vida é eu que tenho o comando. Então, aqui, como a gente pode falar para as pessoas, a live também vai ficar gravada, eu vou disponibilizar em todos os meus canais. Então, como a pessoa pode realmente entender que essa cura, ela habita dentro de si? Quais os primeiros passos aí para a pessoa situar, entender né, quem ela é? Uhum. Bom, aí é importante a gente perceber é, o processo da construção da doença e o processo da construção da saúde, né? Então, aí é importante a gente compreender até um pouco, eu vou falar rapidamente, assim, da, do, da, da origem do universo, né? Porque o universo, ele surge há 13,8 bilhões de anos atrás e ali tem um ponto infinitesimal, né? Onde estava condensada toda a matéria. Há uma grande explosão, segundo a astrofísica, chamada de Big Bang, e, e não existia uh, átomos, então ali nos primeiros, nas primeiras frações de segundos é que começam a se estruturar os primeiros átomos, os átomos mais leves, né? depois essa, essa poeira cósmica ela vai densificando, né? vai se estruturando as estrelas, e as temperaturas ali dentro das estrelas são muito altas, né? esse magma estrelar, quando ele é expulso, ele, ele, as temperaturas muito altas geram uma fornalha, capaz de produzir os elementos químicos da tabela periódica que a gente conhece, né? que são os elementos mais pesados. E aí toda a configuração dos elementos químicos são estruturados ali dentro das estrelas, desse nascimento até a chegada das estrelas. Né? E aí esses elementos químicos, né? que são formados de partículas elementares, prótons, elétrons, quarks, enfim, são inúmeras partículas, acho que mais de 200, né? eles se a gente começar a olhar, Vanessa, há uma inteligência já residual ali, né? Porque essas partículas elas começam a cooperar entre elas, né? sim. Elas começam a se unir, por exemplo, o oxigênio é o oxigênio juntando com outro oxigênio, né? E ainda um gás, né? A água é um é dois hidrogênios que se junta com o oxigênio. Eles começam a cooperar e, e criar estruturas mais complexas que são as moléculas, né? E aí a gente vai perceber que desde a origem do universo a evolução se dá através de processos cooperativos. É bem interessante perceber isso. E que há uma inteligência intrínseca nas próprias partículas elementares que buscam essas configurações para conseguir estruturas mais complexas e mais estáveis também. Né? E aí, essa brincadeira vai, segue né? até que há 3,5 bilhões de anos atrás, algumas dessas moléculas chamadas de aminoácidos, elas... elas elas descobrem a capacidade de se reproduzir. E é exatamente quando a vida começa, né? Inicialmente com os micróbios, bactérias, protozoários, fungos, enfim. É, durante 2,5 bilhões de anos, é, a, o planeta foi habitado só por esses seres. Então é muito importante a gente honrar a nossa origem bacteriana, a nossa origem microbiana, né? As pessoas... Nós, nós fomos criados numa cultura de ódio aos micróbios, mas nós somos... 90% de células de bactérias da próxima Então a gente precisa entender que na verdade a, os, os micróbios, as bactérias eles deram vida à estrutura dos seres vivos mais complexos. Vieram dos micróbios. Foi a inteligência deles cooperativa eles começaram a, a se agrupar e criar estruturas mais complexas, né? E foram foram desenvolvendo os outros seres, tá? Né? Então isso é muito importante ter essa consciência também, né? por outro lado você vai ver que toda a estrutura da vida que vai surgir com répteis com anfíbios com enfim e vai chegar depois as árvores os, os peixes é, é, os mamíferos e por último no finalzinho é que chega o ser humano né só que o ser humano ele chega com uma capacidade diferenciada né porque ele traz a cap... ele traz uma configuração interna onde ele é capaz de criar também ele é capaz de criar e ele é feito a imagem né quando você vê é, na Bíblia dizendo é feito nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus é porque você vai ver que o ser humano ele é feito à imagem e semelhança do universo porque nós somos é, nós somos a mesma matéria prima do nosso corpo é a mesma das estrelas entende então então você tem nós temos o que é, todos os átomos estão lá no nosso corpo as estruturas as moléculas né, aminoácidos, proteínas, saem minerais. Então, nós somos uma réplica desse universo. Nós somos um micro-universo. Né? Então, é, aí, aí... Só que esse micro-universo, ele tem códigos dentro dele que opera em comunicação com o um grande universo. E a importância da física moderna é, é trazer primeiro a, a, a, o que Einstein vai dizer. Olha, tudo é energia. Né? Então, isso não é uma especulação. Né? É uma equação é a teoria da relatividade especial, mostra energia é matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Então tudo que é matéria se converte em energia e tudo que é energia pode ser convertido em matéria. Então nós vivemos num universo onde tudo, tudo, tudo, tudo que é visível e que não é visível são formas da energia se expressar, tá? E essa energia ela pulsa, ela pulsa, ela vibra, né? E com, e carregando informação e essa vibração Está associado o que a gente chama de frequência, que é exatamente a velocidade com que essa pulsação acontece. Então, tudo, né? O Nicolas Tesla, um grande cientista, dizia, você quiser conhecer os mistérios do universo, pense em termos de energia, de frequência e de vibração. E eu acrescentaria de informação, porque tudo carrega uma informação, né? Então, essa, essa configuração vai levar a gente a entender como é que o corpo opera, né? Porque aí o corpo, nosso, nosso corpo, é uma máquina de produzir proteínas, né? Então, o que nós fazemos 24 horas por dia é produzir proteínas. E essas proteínas são produzidas onde? São, são produzidas no interior das células. Aonde? No núcleo. E o que é que tem no núcleo? Tem o DNA, né? E o que é que tem dentro do DNA? Tem os genes. Aí a gente vai chegar a entender o que é que são genes. Genes são sequências de bases nitrogenadas, que, que produzem aminoácidos. Sequências de aminoácidos produzem proteínas. Então, o que os genes fazem é produzir proteína. Agora, a grande questão é que quando foi estudado, quando foi é, descoberta a genética, ocorreu um erro né, da medicina, né, dos cientistas. Porque os genes ele tem uma capa de proteína que protege a informação. Só que a informação está nos genes, então eles acharam que aquela capa de proteína era uma coisa inútil e jogaram fora e foram estudar só o código. E aí eles começaram a achar que as doenças eram genéticas, porque tinha lá o gene da diabetes, o gene do câncer, o gene do alcoolismo, o gene do, do, da, da hipertensão. Aí eles disseram, olha, é o seguinte, você é doente porque seu pai também era doente, você é doente porque sua mãe era doente, seu tataravô era doente, então a doença tem origem genética. Ou seja, é o gene que traz a informação. Né? Esse foi o grande erro da ciência, né que foi corrigido com o nascimento da epigenética, que vai mostrar que aquele código para ser lido, né tem que a proteína que está ali cobrindo ele, tem que permitir a leitura. E essa permissão da leitura vem de onde? Vem de fora. Então, vem do nosso estilo de vida, vem dos nossos alimentos físicos, líquidos, e vem, sobretudo, dos nossos pensamentos, né? sentimentos, né? ou seja, das nossas... nós produzimos, as emoções que nós produzimos a partir das experiências que nós vivemos. Tá? Então, a gente vai começando a entender mais ou menos como é que funciona a coisa. Por quê? Porque quando nós pensamos, nós geramos eletricidade. Né? As, as células nervosas, os neurônios, se conectam através de disparos, nas sinapses, disparos de correntes elétricas. E correntes elétricas... A gente estuda física básica, eu como professor de física né, ensinei muito isso. Corrente elétrica em movimento gera campos magnéticos em torno dele. Então há uma relação entre pensar e sentir. O sentimento está associado a campos magnéticos, o pensamento, que é a linguagem do cérebro, está associado a, é, a campos elétricos. Né? A linguagem do cérebro é o pensamento, a linguagem do corpo é o sentimento. E aí, como é, que, como, é que, como é que ele se combina? Como é que há, como é que há essa, essa conexão? Como é que o corpo responde ao pensamento sendo coerente com ele? Então, você tem um pensamento que leva você a ficar triste ou leva você a ficar alegre. Então, automaticamente, né, ali nas células nervosas são liberados química né, chamada de neurotransmissor que traz a química da tristeza ou que traz a química da alegria. Em outra região do cérebro emocional, chamada de hipotálamo, é liberado é, pequenas proteínas, é, chamadas de neuropeptídeos, par, é, é, popularmente conhecidas como moléculas da emoção, que liberam também uma química e essa química vai informar o corpo, né, daquela, ou seja, do significado que você está atribuindo àquela sua experiência. Está triste? Então vai a química da tristeza. E para onde é que vai essa química da tristeza com, esses, com essas partículas químicas? Né? Elas vão para os receptores celulares. Então elas se grudam nos receptores celulares e mudam, levam, proteínas são produzidas ali na membrana e leva essa informação para dentro da célula que vai chegar no DNA, que vai chegar no genes. Então a informação para ler a proteína vem de fora. O gene ele não, tra ele não trabalha sozinho ele não se expressa sozinho. Ele, na verdade, ele é um código, né? onde ele espera que venha a informação e a proteína que protege né? só libera a informação se vier algo de fora. Então, se você é filho de um pai diabético, você tem o um software do diabetes no seu genes. Agora, a autorização para ler o software e você ser uma pessoa diabética significa que você tem que ter o mesmo programa do seu pai, ou muitos semelhantes. Se alimentar do mesmo jeito, o mesmo sistema de crença, entendeu? o mesmo estilo de vida. Aí você vai lá naquele banco de dados e tá lá, o banco de dados está disponível. Se você está né, vibrando na mesma frequência mental e emocional, você está ativando o mesmo software. tá? Então, o software da doença, da mesma forma como o software da saúde, é uma criação nossa. né? Então, Daí que o autoconhecimento, né, o estilo de vida... Hoje, hoje sabe que 98% das doenças, aproximadamente, é devido ao estilo de vida. 2%, apenas, 28. Tem origem, é, 2 apenas tem origem genética. Então, você, nós nascemos com propensões, tendências, que é exatamente o que a gente herda do pai, 50% do pai e 50% da mãe. Agora, nós temos a liberdade né, a partir né, do, do, do autoconhecimento. Por isso que eu digo para as pessoas que o autoconhecimento é a moeda mais forte do mercado. Né? porque nos leva a gente ter escolhas mais sensatas, mais né? mais favoráveis para nós mesmos e para o universo, ou seja, mais. Né? E aí, o que é que eu fiz durante um bom tempo da minha vida? Eu tinha lá um, uma série de sintomas desde criança e eu tratava o sintoma com uma química, né? que gera um que não é compatível, porque todo medicamento alopático ele não tem compatibilidade com o nosso corpo para você fabricar o medicamento alopato, você tem que comprovar que ele não existe no planeta, ou seja, ele é um alienígena, né? porque se existir, é natural. Se é natural, não pode patentear. E o nosso corpo é a natureza, é um espelho da natureza. Então, quando você bota o medicamento no seu corpo, o corpo começa a enlouquecer, a espermear. São os efeitos colaterais que você lê a bula dos medicamentos, tem uns que você fica louco, como é que fabrica aquilo para ser humano. Então, você vai entender por é que tem tanta gente doente, Desde 1910, quando foi criada essa aliança entre a indústria farmacêutica, entre o governo, entre a política né, é, e a universidade, que criou um, um, um, um currículo médico distorcido da realidade humana, né? que é voltado para a doença, não é voltado para a saúde, é voltado para o medicamento que agride o nosso corpo, não para o conhecimento, né, ou seja, não para a orientação daquela pessoa que, que padece de algo e dizer, olha, o teu corpo está dizendo a você que você não está bem, você precisa olhar para você. Aí você vai lá e cala o sintoma e continua se comportando daquele jeito que faz você adoecer. Então a medicina se distorceu, ela se distanciou das suas origens que o pai da medicina, o Hipótese dizia, faça do seu remédio o seu alimento, faça do seu alimento o seu remédio. Então a gente, no momento que a gente começa a a, a, a ciência foi evoluindo, mostrou que nós temos nós temos a, a serotonina que é fabricada nos antidepressivos, nós fabricamos ela no nosso corpo, 95% é fabricada no intestino, inclusive, entendeu? Que está ligada ao processamento das nossas emoções, as endofinas, tá? Na verdade, você tem, inclusive, um, um sistema, eu entrevistei agora um médico explicando a, a, a, o uso terapêutico da cannabis, nós temos um sistema de cannabinoides no cérebro, que ajuda todos os sistemas, por isso que a cannabis é um medicamento extraordinário. Entendeu? Que a indústria farmacêutica, né, que está por trás da proibição da cannabis, na verdade, é porque ela é um, ela é um remédio extraordinário. Entendeu? Não. Então, tudo, tudo que é tudo que é medicamento é da natureza, homeopatia, acupuntura, tudo que é, eles começam... E aí, qual é a longe da indústria farmacêutica? É produzir vacina, é produzir remédio. Entendeu? Toda essa coisa do Covid, né? Eu entrevistei ontem o um prefeito de Figueirão, do, do, do Mato Grosso do Sul... Que praticamente não tem lá. Tem oito pessoas, tiveram oito pessoas com Covid lá, não teve nenhuma morte. A prefeita de Cristal, no Rio Grande do Sul, a mesma coisa, usando o protocolo com altas doses de vitamina D3. Inclusive, o prefeito Figueirão está usando a homeopatia também, porque o secretário é, é, é médico-homeopata, entendeu? Então, essa é a cultura. Né? Então, o meu trabalho é trazer as pessoas para a cultura da saúde. Né? Ou seja resgatar essa inteligência do corpo tem um estilo de vida né, pra, de forma a entregar para o corpo as melhores condições, porque ele é o grande médico. Eu trabalho com a perspectiva que o grande médico está é, né, dentro da gente porque é a inteligência divina. Ou seja, essa base uhum. que nós já nascemos, entendeu? E à medida que a gente é, se alinha com essa inteligência, né a gente percebe e começa a ver o corpo como um mestre. Quando a cabeça dói, a gente tem que perguntar ao corpo é o que é que tá o que é que eu estou fazendo aí que não está bem né não é sei lá e vai lá na farmácia e toma um analgésico e volta para casa e faz tudo o que levou você a ficar com dor de cabeça entendeu aí lá vai doença ela vai já vai as pessoas vão adoecendo é, ciclicamente, né ou seja é um é um, é um é um sistema perverso né que leva as pessoas ao medo é o tempo todo levando medo medo medo medo e aí você vê crescimento de farmácias crescimento de hospitais, né, cada vez mais pessoas doentes. Então, esse trabalho é exatamente para dizer, olha, a cura está na natureza, né, eu quando, toda vez que eu vou fazer uma live, eu tenho aqui os meus óleos essenciais, que Meu é, Deus já... Deus. é a natureza engarrafada, né, então a natureza engarrafada é o alimento, né, então eu, eu sigo essa lógica do pai da medicina, passa do alimento, são as plantas, né, que estão aqui me acompanhando também, a natureza, é, então eu tô sempre procurando me amparar, me aproximar dessa, dessa vibração da natureza E aí, à medida que as pessoas vão percebendo isso, elas vão voltando para casa Vão voltando para casa, né? Porque, na verdade, a natureza é a nossa casa O nosso, o nosso, o nosso corpo é a nossa morada, a gente precisa cuidar Então, é tanta intoxicação, é tanta agrotóxica é tanto veneno, é tanto medicamento químico Então o corpo enlouquece, né? não quer Então, você ao invés de aprender o, o, o recado dele, você vai destruí-lo, vai intoxicá-lo cada vez mais. Então, cada vez que a gente vai tendo essa clareza, a gente vai cuidando do corpo, vai é, é, buscar uma alimentação orgânica, sem assim, agrotóxico, entendeu? buscar um estilo de vida, né, que traga endorfina fazer uma atividade física, uma meditação, práticas que... O que, que, que é que o seu corpo gosta, como é que ele se sente bem, como é que ele devolve isso para você em termos em termo de energia Qualificado. Então, dessa forma, à medida que a gente vai praticando, Vanessa, eu estou mais de 30 anos que eu não tomo medicamento químico, né? É, e, então, assim, não é. eu não faço isso por ser uma pessoa especial, né? Eu sou uma pessoa focada, determinada. Qualquer ser humano pode fazer isso. Né? Eu apenas percebi, caiu a ficha e eu baixei um software, um programa de, de, de autocura. Aí ah, eu vou me cuidar. Quando quando eu adoeço, hoje é muito raro eu adoecer, mas quando a doença eu vou buscar exatamente entender qual é o recado, vou me alinhar, vou ver onde é que eu estou desafinando, né? Vou buscar tocar a minha música, né? De forma a a trazer a, a, a melodia, né? Original do meu corpo, né? Porque a gente quando a gente está alinhado, a gente sabe que o corpo é é o nosso professor, é o nosso mestre. Então é mais ou menos assim. Uau. O corpo realmente, ele fala, né, Wallace, porque quando eu... eu é, é, é raro eu sentir cólica, mas eu percebi que de uns tempos para cá eu venho sentindo bastante. E aí é um estado meditativo, eu pergunto, né, coloco a mão ali no meu útero e eu começo a conversar comigo, estado meditativo, né. O que está acontecendo aí nesse feminino, o que está que passando, as emoções, né, os meus recalques. E de fato, a resposta vem, é impressionante, é como ver... Vem um, um download né, no nosso cérebro que fala, é isso. E eu fico. Impre... Eu sempre fico impressionada como o nosso corpo ele responde, essa, essa mente. Então, eu acho fantástico isso. E realmente não usar a medicação, né? para esconder o que eu estou né, ocultando aqui nesse meu corpo, no útero, no meu feminino. E aí eu vou nas emoções, entendeu? O que, que eu não estou olhando? É, com certeza, né? E assim, no caso da do feminino, que a mulher tem essa complexidade da, da, dos do, do ciclos, né? Eu organizei... É, agora, esse ano, no, no primeiro semestre, eu organizei o primeiro congresso de sexualidade e relacionamento, né? E aí eu pude é, interagir com grandes profissionais aí da área de sexualidade e relacionamento. E é, é impressionante a a, a... a complexidade que é a mulher. A mulher, cada semana, muda, a química muda, né? É, então, assim, você precisa... Eu fico, eu fico imaginando que dentro de uma sociedade que a gente, é, com comprometimento voltado para o autoconhecimento, a gente tem que, tem, que conhecer o, tem que conhecer o que é. A mulher precisa se conhecer, o homem precisa conhecer a mulher e também conhecer o homem. Então, a primeira coisa é apresentar um ser humano. Um o né? um ser humano, eu fico pensando na verdade, na Universidade de Medicina, deveria ser passar o um ano estudando o ser humano, olha, as emoções, olha, as mulheres se comportam assim, os homens se comportam assim, porque. Parece, a impressão que eu tenho né, é que nós fomos criados para não dar certo homem e mulher, entendeu? Porque, é Porque, assim, é, nesse congresso que eu realizei, é, Vanessa, né, quando eu vi a, as estatísticas de abuso de 10 mulheres, 9 passam para, por abuso, né, estatística da própria ONU, de 10 homens, 6 passam por algum tipo de abuso, 70% das mulheres têm algum tipo de disfunção sexual, ou seja não tem prazer, não tem vontade de fazer sexo, ou tem dor quando faz sexo, ou não tem orgasmo. Os homens, 50%, é, tem problemas de disfunção erétil, é, próximo disso com, com ejaculação precoce. E a gente sabe, principalmente os homens, que as estatísticas, os homens não, não, não expressam os sentimentos, a gente foi educado para não sentir. Né? Sentir é coisa de mulherzinha, a gente foi educado assim. Então, sem imagina o peso que tem no masculino, esse masculino, Sim. esse feminino reprimido dentro dos homens, né? É, ou seja, esse, esse esse feminino reprimido também nas mulheres, porque as mulheres também são reprimidas na sua sexualidade desde cedo. O homem é mais, é mais permitido, mas as mulheres são Sim. reprimidas desde cedo. Então, é um, é um reaprendizado, né? Então, é, a, a gente precisa reeducar, reeducar a sociedade, muita violência obstétrica também, praticada inclusive por mulheres nos hospitais, né? Porque as pessoas não estão sendo educadas para lidar com os seres humanos e pessoas que passam por situações abusivas, se elas não não são trabalhadas no processo de cura, de compreensão sistêmica do que elas viveram, elas podem se transformar em abusadoras, né? Por maldade não é porque elas estão estão perturbadas, mesmo estão, estão desorientadas, ou seja, não sabe como direcionar a sua dor, né? E às vezes elas terminam atraindo de tanto estar envolvidas com o sofrimento elas terminam atraindo mais sofrimento para a vida delas, né? Então eu fico imaginando que a gente está no momento, de, o conhecimento que a gente tem, ele é muito favorável para uma para uma mudança, né? Uma, uma mudança consciencial. Eu acredito que essa pandemia ela está trazendo muito impacto de, de sofrimento, mas também está trazendo essa possibilidade da gente olhar, né? Para um, tanto sofrimento criado pela mente humana, pela pela construção equivocada o entendimento equivocado também da, das escrituras sagradas muita desconexão em relação à religião muita gente falando de Deus de Jesus mas, mas assim muito distante do amor né porque na verdade quando você se conecta à mensagem de Cristo é amor é transformação pelo amor não é pelo ódio né então a gente vê muita desconexão né porque é um sistema de crença que vai distorcendo né e as pessoas pelo sofrimento e por não saberem lidar com si mesmo Consigo mesma, nem né? não tiveram também essa preparação, né? A questão da educação emocional, então muitas vezes nós terminamos nos ferindo, é né? buscando a solução é, e gerando sofrimento a nós mesmos e aos outros, né? E aí vai adoecer, vai vir a doença. Aí quando vem a doença, você não, você, você ao invés de ouvir o recado do corpo, você vai contaminar o corpo, então isso não funciona. Então, é essa, é isso que nós estamos trazendo nessa perspectiva da cura. Né, se algo que está realmente dentro de nós essa busca dessa conexão com essa inteligência maior da da criação, né, e que nós somos aí, digamos, um, é, herdeiros legítimos dessa inteligência, então a gente precisa, né, a gente precisa se conectar com essa com essa inteligência que está disponível aí, se conectar aí, né, e colaborar porque o corpo quando a gente colabora ele ele é o mestre, ele sabe muito bem o caminho qual é o caminho da cura o caminho. Então, um dos caminhos, para quem está aqui nos assistindo, é começar na alimentação, Alice? É. Eu, eu, quanticamente, tudo passa a ser alimento, né? Porque tudo é energia, tudo é vibração. Sim, sim, então, sim. o alimento físico, digamos, seria no, no, no nível denso da matéria. Né? Então, sim, cuidar de bons hábitos alimentares, alimentação orgânica, uma boa água alimentos de qualidade, então isso seria... seria uh, uh, uh, uh, uh. Os hindus chamam que nós somos uh, corpos de alimento, né? porque o alimento se transforma no nosso corpo. Então, a vibração uhum. do alimento vai ser a vibração também das nossas células, dos nossos átomos. Né? Você botar um alimento com agrotóxico é totalmente incompatível com a nossa, uh, com a nossa vibração. Né? Então, você está botando ali, né? do ponto de vista quântico, a gente pode se ver como... Uma, uma música, porque como nós somos tudo energia, cada célula tem uma, uma frequência, cada órgão tem a sua frequência específica, então é como se fosse uma grande orquestra o no nosso corpo, né? Então a saúde é quando a gente está tocando a nossa música, né? E a doença é quando a gente está fora do tom, né? tá, tá desafinando. Então toda vez que você bota agrotóxicos, veneno, muito produto industrializados, né é, diariamente, porque se você... É uma coisa é, esporádica O nosso corpo tem uma capacidade de desintoxicação Mas todo dia, todo dia, todo dia Sim. Ele não aguenta Ele ele, ele não tem programação para estar com veneno Todo dia no seu corpo Medicamento químico, agrotóxico é, Produto industrializado Então a primeira coisa seria transgênicos né Que é outro problema seríssimo né? é, Enfim, então seria olhar para essa primeira base aí Que é a base material né? Cuidar, entregar matéria de qualidade Então esse seria o primeiro passo e aí vem o passo de você perceber que tudo que a gente é, que a gente fala é energia e se converte em energia. Então, quando eu estou pensando e, e, e significando o meu sentimento, né é, a, a qualidade do que eu estou vendo na televisão, do que eu estou lendo, vai se transformar em matéria no meu corpo. É, no momento que eu estou pensando, eu estou convertendo o pensamento em moléculas da emoção. Neuropeptides é automático. Então, o seu corpo que vai levar, vai desencadear a produção de determinadas proteínas, saudáveis ou não. Então, tudo que a gente está pensando, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está ouvindo, né, ele vai se materializar. Então, isso é o é, o, é a nutrição no nível mais sutil, entendeu? é de Tudo que a gente está falando, a qualidade dos nossos dos nossos relacionamentos, a busca por propósito, ou seja, buscar é fazer aquilo que você ama fazer, uma coisa que conecte você com... Né, com o seu coração, né? é, tudo isso é fundamental. Então, tem esse lado que é, é do que não é, é, é que é intangível, né? que não é visível, mas que impacta. Né? Que impacta, e cientificamente isso impacta a qualidade da nossa vida, impacta a qualidade é, dos nossos genes que são é, expressados e das nossas proteínas. Então, é, é um contexto. Né? Ou seja, nós somos seres, então, o, o cuidado com o corpo, a atividade física vai produzir endorfinas, vai produzir outro tipo de matéria que nos traz bem-estar. A meditação produz também é, endorfina serotonina, produz bem-estar. Né? Então, tem várias atividades científicas, a prática do yoga, do, do tai chi chuan. Então, tem as, essas práticas todas, elas são comprovadamente, elas educam o corpo né, numa nova vibração. né? É, como o alimento também educam o corpo numa nova vibração. É agora. Você pode se alimentar fisicamente muito bem e ser doente. Eu já, peguei, já, já, já identifiquei muito isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa está muito magoada, a pessoa está muito ressentida, está muito com muita, processando muita raiva. Né? Ou seja, ela está ela tá ativando sentimentos de baixa autoestima. Entendeu? Então tem que olhar para as memórias, tem que olhar para né? a história. Né? Se você deixar é, dentro de você prosperar. É, sentimentos negativos e ficar nutrindo ele ali é como se fosse uma ferida você não deixa a casca endurecer entendeu tem todo mexendo mexendo e aqui os pensamentos a pessoa entra em pensamentos ciclos de pensamentos obsessivos né que vai desencadeando essa essa, essa o corpo perder a conexão você vai fabricar é, é, proteínas de baixa qualidade você vai ativar genes do estresse né que está associado ao estresse 80% hoje as doenças têm a ver com estresse e esse estresse é uma é uma é uma relação interna é, é comum hoje eu gravei um vídeo falando sobre isso é comum as pessoas dizer não eu tô estressado porque o mundo é assim eu tô estressado porque aquela pessoa me aperreia. eu estou estressado porque... não, não é, assim, é porque está dentro de você né você está reagindo ao mundo o mundo tá disparando os seus gatilhos da, da impaciência Olá. do narcisismo né não é o mundo é você que tá dentro de você da, da raiva Entendeu? Então, a gente precisa olhar para os programas os que nós fizemos download, né? Porque a gente pode estar com muito programa corrompido, né? muito cheio de vírus. E aí não tem. Você vai, isso vai desaguar na produção de proteínas é, que estão ativando algum tipo de doença. Né? Aí quando você não compreende a, a, a linguagem do corpo, você vai contaminar mais o corpo ainda, intoxicando ele com medicamentos químicos e vai continuar repetindo aqueles programas, velhos programas, né? Então, essa compreensão né, que tem a ver com essa busca Por o conhecimento, né? É, é com um estilo de vida adequado, né? A gente pode entrar num processo, Uma jornada de colaboração com, com a gente mesmo, ou seja, e aí a gente vai buscando essa afinação do corpo, cantar a nossa música e eletromagneticamente né? Como pensar, o sentir é uma onda é eletromagnética, vamos estar informando, né? Vamos informar. É, e, e isso termina que a gente possibilita a gente ter essas conexões, né? Nós estamos nos encontrando aqui hoje, né? eu, não, eu eu, eu foi uma, foi uma surpresa para mim saber que você, eu não sabia que você é, acompanhava o meu trabalho, né? Mas termina que a gente se encontra, é assim. As pessoas que estão na mesma faixa de frequência, em algum momento elas vão se encontrar, né? Em algum momento elas vão se encontrar e vão colaborar, e vão, enfim, né? Vão se conhecer, enfim, porque é assim que acontece. A gente termina atraindo as pessoas que estão nessa sintonia, né, nessa sintonia e a gente, quanto mais a gente expande, né, mais nós vamos encontrar mais pessoas que estão, né, com esse propósito e vai expandindo, é assim que a gente vai também propagando aquilo que nós acreditamos, aquilo que nos transforma, né, e que à medida que a gente expande, né, mais pessoas podem também se transformar, né. Sim, sim, então o outro é sempre o meu espelho, né, Eu não posso me queixar muito do outro, Talvez o outro está ali mostrando o que eu sou, não é? É, exatamente. É nessa perspectiva que, eu, que a gente tem trabalhado, Vanessa. Porque o outro, quando a gente percebe, quando a gente olha para os nossos relacionamentos, o outro está, é, na verdade, é, é como se ele tivesse né? é, possibilitando a gente olhar para aquilo que está... É, é, as chamadas sombras, né? Aquilo que a gente reprimiu, aquilo que a gente suprimiu, né? como nós estamos aqui para buscar para a evolução, para sermos pessoas que aprendem, aprendem a lidar consigo, né? tudo que a gente submete é um processo de repressão, de supressão, né? ou seja, que a gente bota ali aquela sujeira, faz bastante, não está doendo muito, quero nem falar sobre isso, deixa para lá. Aquilo está aquilo processando, aquele programa não, não, não vai para o pro, né? centro da terra, ele fica dentro da gente lá. Ele fica dentro e, e o que, é que acontece? Como ele... Né, como nós estamos precisando, né, a cura significa trazer isso para a tona e trazer um significado, uma compreensão disso aí, é, como é que funciona? Né? Como nós estamos ocultando dentro da gente, nós começamos a ver nas pessoas aquilo. Né? Nós começamos nós a ver aquilo que nós estamos não estamos querendo olhar dentro da gente. É como se a outra pessoa ela serve de, de vetor, ela serve de ajuda para para a gente olhar para nós mesmos. Então, aquela pessoa que aparentemente é um grande problema, ela é a solução, né? Ela, ela, ela ou seja, o problema na verdade eu gravei o um vídeo para falar sobre isso, né? O problema na verdade somos nós. Agora nós somos a solução também. Sim, né? Ou tá seja, assim. nós, nós estamos com um problema, a outra pessoa está dizendo: olha, é, sinto muito, mas eu estou aqui para ajudar você a crescer. <risos> Você pode notar isso tudo acontece, né? Tudo é tudo no... dentro de campos de energia, né? Então a gente quando compreende as coisas desse jeito, fica mais fácil o exercício do perdão, né? De perceber que o outro também está a serviço do processo. Então todos nós estamos emaranhados em processos de aprendizados coletivos, né? Em que a, a, a, as experiências que a gente está vivendo, de alguma forma, são é, exatamente são veículos da nossa do nosso processo evolutivo, do nosso despertar. Então, compreender as coisas dessa forma, nós passamos a a sair do campo, é, a entrar no campo da gratidão. Né? Você vai começar a agradecer pela, pelas relações que nós vivemos, porque, de alguma forma, aquelas pessoas conscientes ou não, na maioria das vezes, não estão conscientes do que estão fazendo, porque é atração, né? é eletromagnética, você está trazendo aquilo que você, o outro está internamente emanando e o outro está captando e tá dizendo Olha, segura isso aí e aí vai esse, esse esse processo né que quando as pessoas começam a ter essa compreensão isso, isso ajuda nas, nos relacionamentos né é, ajuda, nas, ajuda facilita esse processo de autoconhecimento ele passa a contribuir muito para os relacionamentos quando as pessoas têm essas percepções porque a pessoa começa a perceber que na verdade o outro está trazendo algo que é dela mesmo e aí, se você consegue ter um diálogo, é, a, a, a comunicação não, não violenta em si, não é assertiva, um né? De, é assertiva e amorosa, né? Você pode uhum. chegar ali em acordos, criar acordos de convivência, né? Onde você pode ter relações mais, mais amadurecidas, né? E, e mais afetivas também. E crescimento constante. Cresc... Né? Sim, sim. Que lindo, que lindo. Ah, Alas. Não sei, daqui a pouco vai chegar aqui no nosso, na nossa uma hora. Eu gostaria que você me falasse sobre o seu trabalho. Tanto o que você me falou lá no áudio e o que está que no seu link. Né, Para as pessoas ali poderem te seguir, ver seus vídeos. Porque aqui foi uma pincelada, gente. Uma pincelada. Assistam. Olha, a mulherada que está aqui, eu ficava lavando as louças, escutando no fone. E eu aprendi muito. Foi, eu acho que melhor do que uma faculdade, do que esses cursos. Então, fale um pouquinho do seu trabalho, que eu gostei muito. Aquele que você ainda vai lançar. Olha, eu vou lançar. É... Eu tô, estou tô produzindo um novo livro. Tem... Esse livro aqui foi o meu último livro, né? E eu resolvi... Esse eu tenho. É, e eu resolvi, Vanessa, fazer é, o que eu estou chamando um novo salto quântico, né? que é uma maratona, eu nunca fiz isso, é a primeira vez, eu vou dar um curso de no mínimo 12 horas ao vivo, né? vão ser quatro dias, é, onde eu vou destrinchar esse processo, né? é, é, é, o novo salto quando está voltado para o despertar de uma nova realidade, que é a gente entender quando a gente está entrando num processo de, de despertar de consciência, perceber quando a gente está melhorando, quando a gente tem consciência de quando as coisas não estão bem, é, ou seja, é a busca pelo autoconhecimento pela autocura. Então, eu vou fazer de 14 a 17 de setembro, é, eu vou fazer esse curso. Né? É, no meu canal no YouTube, é um vivo, é gratuito, vai estar aberto, as pessoas podem entrar no, no link lá no, no no meu perfil, vai estar disponível, pode compartilhar com quem vocês quiserem. Né? É, nós vamos disponibilizar todo dia também um resumo, eu vou fazer um PDF de cada aula, então as pessoas vão ter um conteúdo muito poderoso, ou seja, eu vou, eu vou fazer uma, uma síntese, né? Eu venho, eu venho estudando o trabalho de um, de um médico psiquiatra americano chamado David Hawking, se você conhece, né? aquele da escala da frequência. Então, eu vou destrinchar esse conhecimento né? para mostrar exatamente essa escala, como é que acontece essas, essa... quando a gente passa da força para o poder, né? ou seja, a gente precisa ter coragem para se transformar, coragem, ousar né? para sair da força para o poder, para chegar no amor, né? abrir o chakra cardíaco, né? Então, eu vou trazer isso aí, vou trazer também outro livro que eu venho estudando há algum tempo e estou cada vez mais encantado, que é o Curso em Milagres, e vou trazer o meu livro. Então, eu vou fazer uma síntese, o meu livro já é uma síntese de muitos conhecimentos da física moderna, da neurociência, da epigenética. Então, eu vou, estou modelando, assim, eu estou construindo isso, né? estou tô faz... tô, tô preparando ainda. Né? Então, está sendo uma coisa assim, todo dia estou construindo, mas estou fazendo isso com muito amor. Né? é assim de trazer um conteúdo extremamente transformador para as pessoas né e pela primeira vez no momento como esse de pandemia né? desde o começo da pandemia que eu tive um insight de fazer lives eu praticamente fiquei fazendo live todos os dias levando mensagens de empoderamento de esperança para as pessoas né? então esse curso vai ser um combinar disso né onde eu vou poder levar para o Brasil e para o mundo muito do que eu aprendi aí né? é, é, o o que me transformou é o que me fez uma pessoa melhor, e levar para as pessoas né, uma síntese, né, uma, uma síntese de forma que elas possam receber essa energia extra, que é o salto quântico é exatamente quando o elétron no interior do átomo, ele recebe uma quantidade de energia, você está lá no nível, é, digamos, mental, né, emocional, de estagnação, e você vai poder ir para um outro nível. É como o Einstein dizia, você não resolve um problema no mesmo nível de percepção que criou esse problema trazer as pessoas para um outro nível que elas possam perceber o problema de outro nível né E aí elas possam é, ou seja sair desse emaranhado da, das emoções aflitivas né? autodestrutivas é porque a gente tá, o, o nível de depressão aumentou já era alto mas aumentou muito de ansiedade de pânico as pessoas eu recebo muitas mensagens de pessoas Assim, situações muito complexas, emocionais, o nível de violência doméstica aumentou muito também, né? Então, as pessoas estão. Então, assim, trazer a possibilidade da relação consigo, né? É, ser, ser ser mais amorosa, mais protagonista e mais consciente, né? Essa coisa de buscar a autoconsciência, né? de buscar o autoconhecimento como uma ferramenta que potencializa é, o nosso melhor, né? Porque. A gente, se a gente não não, não olhar para os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e nossas ações, nós podemos estar ativando a nossa pior versão né? e alimentando isso sem perceber que nós somos os, os ativadores dos, dos nossos maiores problemas, entendeu? Então, trazer isso com consciência, com amorosidade, para que cada um possa é, seguir um caminho de forma mais mais empoderada e consciente. Então, tá lá, indo lá no meu Instagram... É só, é um link lá abaixo da minha fotografia. Clica, tem lá Maratona, é Novo Salto Quanto, se inscreve. Vai, um vai ter um grupo de WhatsApp onde a gente vai estar tá publicando. Não, é um grupo que está inativo, mas a gente vai depois publicar os conteúdos do curso, os PDFs, né? Ou seja, todo, tudo que a gente tiver produzindo durante o curso, a gente vai estar tá, é, promovendo ali. Legal. Eu vou deixar aqui também no, nos stories... E deixo lá, se você quiser também encaminhar o link, eu coloco para super divulgar. Legal. E novamente, agradeço, é uma honra. E aí você estava falando da energia do coração, do cardíaco. Eu lembro que quando eu ficava sentadinha, escutando seus áudios, realmente era tão forte a sua energia, que você estava ali, presente, que agora foi essa mesma... Nossa, eu lembrei. Eu falei, gente, tá igualzinho né? essa energia dele. Então, acho que tanto eu visualizava, mas nunca imaginei, né? Eu não era nem terapeuta, assim. Mas tanto eu ficava ali, eu conversava com você, né? Você falava e eu, ah, tô entendendo. Aí anotava. Então, isso é muito legal. legal. E isso não tanto até... Eu, eu tô contando a minha experiência, mas isso eu acredito que é em tudo, né? Então, a sua pessoa, ela tá ali... É, talvez sem o um emprego, com a doença Ela começar né, a limpar, purificar esse mental dela né, para entender, peraí, aonde eu posso né, Foi o que você falou, mudar dessa frequência Então se eu ficar todo dia vendo essa reportagem Que tá faltando desemprego, tá todo mundo É uma crise, é uma crise Realmente todo o meu corpo vai entrar nessa crise e Aí eu não consigo sair, né? eu vou me afundando Eu afundo, passo a minha cova, né, o ápice. É exatamente, porque aí você passa a, a, a, a medida que nós vamos acreditando em algo, nós vamos vibrando Sim. naquela naquela Isso. frequência, né? E a gente vai procurar atrair o que justifica o nosso aquilo que a gente acredita. Então termina Sim. que nós vamos se você só vê crise, só vê crise, não vê oportunidade. Então a crise vai crescer no seu caminho e você vai estar o tempo todo justificando. Então é, é buscar olhar. É, a crise, ela, ela é real, mas ela por trás dela tem uma grande oportunidade. Eu costumo dizer, tem um, tem uma palavra que eu não sei quem é a, a, o dono, mas eu uso quase como ditado popular, que é em épocas de crise tem pessoas que só choram e tem aquelas que só vendem lenços, né? Ou seja, que olham para as oportunidades. Então, a gente pode... Em todos os momentos de crise são momentos também de muita mudança, de muita transformação a gente está passando astrologicamente por uma grande conjunção astrológica, estamos Sim. no pico dela, então até 2022 a gente vai precisar estar atentos e ir buscando tirar o aprendizado dessa situação. Então as pessoas que estiverem mais conectadas, elas vão sair muito mais fortalecidas, muito mais preparadas, porque as crises elas são cíclicas, elas acontecem, fazem parte da, da história, né? Elas nos dão musculatura quando a gente aprende a lidar com ela de forma criativa, né? E, e, e a gente pode se fortalecer dentro desse processo. A questão é, um, para onde é que você está olhando? É, você está direcionando se olhar para onde? É para é o problema ou é para a solução? Então, a gente tem essa opção. Então, o que eu vou fazer nesse nesse curso, Vanessa, nessa maratona, é, é exatamente trazer para as pessoas esse caminho emocional de um olhar, como eu posso olhar para as soluções, sabendo que as emoções estão ali, elas existem, mas nós podemos lidar com elas, com as nossas experiências e transformá-las em oportunidades. Sim, sim. Qual o dia que vai ser mesmo, alas? É 14 a 17 de setembro, às 20 horas, ao vivo, né? Tudo isso vai ser ao vivo no meu canal no YouTube. Eu estou dizendo às pessoas, se preparem, diga, diga para papai e mamãe, diga para a família, olha, eu vou fazer um curso eu vou passar por uma transformação. Me aguarda aí que, que eu vou voltar uma pessoa diferente, que eu vou mexer, vai ser um curso que eu vou mexer e trazer um conhecimento profundo, né? bem embasado cientificamente né? e de forma didática, como eu procuro fazer, compreensível para que as pessoas... Vou fazer algumas práticas, eu estou desenvolvendo o que eu estou chamando a técnica do Deixar ir, inspirado por todo esse trabalho né? e outras técnicas para que a gente fazer prática de meditação ao vivo. Seja, vamos fazer algumas práticas ao vivo para que as pessoas, ali durante o curso, elas já possam também... Já sair em cada aula, né, sabendo é, é, como lidar melhor consigo e já obtendo também resultados. Né? A ideia é que a gente possa sentir que as coisas podem acontecer com intensidade, contanto que a gente esteja focado em obter os resultados. Né? Sim, sim, sim. É isso mesmo. Gratidão, se Eu vou deixar a live gravada, gente. Vou depois também colocar. no Eu fiz agora o canal no YouTube mas no meu Telegram também, vou deixar aqui no... no IGTV da Vanessa Quântica, então quem perdeu, quem chegou depois, assiste, sigam um o Wallace, e eu vou estar aqui nesse nessa... super curso, é curso, né Wallace? É um curso, é um curso, é um curso ao vivo, é um curso... Ao... É um curso. Primeira vez que eu vou dar um curso ao vivo e a cores, para <risos> o <Online. risos> mundo todo, né, porque a internet você está conectado com o mundo todo, então vai ser muito lindo. Sim, sim. Wallace, eu agradeço, é uma honra, uma honra. E, e é isso, gratidão, gratidão a todos que, que estiveram aqui com a gente, e gratidão. Vanessa, foi um prazer estar aqui com você, uma alegria também, fico muito feliz de ter, de alguma forma, inspirado o seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho, muito. você está tá levando aí é, conhecimento de qualidade, né? Quando eu vi teu Instagram, né, eu disse, nossa, que legal, que conteúdo bacana, terminou, que ali eu, eu curti ali algumas alguns posts seus né, terminou que a gente se encontrou mas era isso mesmo é assim que acontece os, os encontros né então feliz de estar aqui com você espero ter contribuído aí com a sua audiência é, levando mais para que as pessoas é, se esclareçam mais em relação a todos esses conhecimentos um sim, grande abraço para todos sim. mostra Também. o seu livro Wallace, que é o que está agora ah, é, fica gravado assim Vera é, esse esse é o esse é o meu livro é o último livro. Esse ano eu estou lançando um novo livro pela editora Gente, né? É, no final do ano, espero concluir. Então, esse é o, deu um salto quântico na sua vida, que o curso que eu vou dar tem como base também, parte do curso vai ter como base esses conhecimentos também. Então, quem puder adquirir, é um, é um livro bem didático, que traz já essa é, é, essa junção de vários conhecimentos da física moderna, da neurociência, traz também a questão da nutrição, a questão da prosperidade, como lidar com o dinheiro, né? isso faz parte também. Então, ter a oportunidade lá no nosso no nosso Instagram, as pessoas têm um link também disponível, elas podem adquirir. Sim, sim, que legal, gente, super vale ter o, os livros. E tem os outros, né, o Alan? Tem, tem, são, são nove livros ao todo. Tem o um Princípios quanto no cotidiano, que é para quem quer se aprofundar na física moderna. Então ali eu trago passo a passo, vê né, dos princípios quânticos e aplicado à educação, às constelações familiares, campos morfogenéticos, espiritualidade, cura, né? então eu faço um apanhado, porque a minha ideia é mostrar que esses conhecimentos são práticos e que podem ser utilizados no dia a dia por qualquer pessoa de qualquer área, não, não tem restrição. É, que legal, que legal. Gratidão. Você termina aqui, porque eu vi que mais cedo você já estava numa live, né? Ou ainda vai é, ter mais, Marcos? Não, não, eu termino aqui hoje, né? <risos> eu, termino aqui, eu, eu falei, fazendo, gente, ele não para, o homem lives, não para. É, é, eu tô fazendo lives diárias, eu já tinha agendado, né? Eu tô, tô com agenda até o, até o curso, eu tô com live todo dia. Amanhã eu vou ter duas também. Vou estar tá com, uma, com uma, uma outra influenciadora também que me convidou. Então, aí eu tô fazendo de nove, 21 horas com, com ela e às 18 horas eu faço a minha live, né? Que legal, gente, sigam ele, eu vou deixar o, o Instagram dele, mas aqui em cima tá os dois Instagram, e assistam as lives, tá bom? Um beijo no seu coração, gratidão, gratidão, boa noite, boa noite a Vanessa. todos. Noite. Tchau. Tchau, tchau, obrigado. Obrigada.